Disseram-me que nas grandes cidades tinha mais oportunidades. Que nas grandes cidades tudo era mais fácil. Que era aí que encontraria a cultura e as suas ofertas. Estava na encruzilhada de agarrar o meu destino. Mas como poderei conhecer-me sem parar e olhar para o meu interior? Parei. Respirei e lembrei-me de Saramago. Sempre chegamos ao lugar onde nos esperam. Tinha chegado aqui. Era outro interior além do meu. Só me restava abrir os braços à vontade. Agora é a tua vez. Agora é a tua escolha. Traça o teu caminho. Traça os teus objetivos. Alarga os teus horizontes e alarga a tua visão ao teu interior, ao teu e nosso interior. Respira fundo, aqui podes. Vive, experimenta e não tenhas medo da altitude dos teus sonhos. Sê fiel a ti mesmo, sê forte e descobre as tuas convicções. Deixa a frescura do pensamento invadir o teu espírito caloroso de aventura. E deixa-te preencher por uma experiência farta em emoções. A vida é tão mais formosa quando sonhamos. Aqui começa a minha caminhada. E tu, que estás à espera? Eu escolho o Politécnico da Guarda.